Finalmente chegou o dia, senhores, o dia de conferir o que a Rebellion aí preparou pra gente em Sniper Elite 5, né? Vocês sabem o quanto que eu tava ansioso pra ver essas gameplays aí desse jogo, ver todos os detalhes novos e tudo. Pois então, eu vi vários minutos de gameplay e eu vou trazer para vocês aqui absolutamente todos os detalhes sobre esse jogaço, beleza? Vamos lá porque esse vídeo tá lotado de informação para você que quer jogar esse game, beleza?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 Beleza, guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 mais uma vez, mas agora com um conteúdo que todo mundo estava esperando muito, né? Finalmente foram divulgadas aí as gameplays oficiais, no caso, né? Eu já tinha trazido aqui uma gameplay vazada com alguns detalhes, a gente pôde ver algumas coisas, só que agora tanto a Rebellion como canais de produtores de conteúdo começaram a soltar aí gameplays, essas oficiais, né? infelizmente eu não fui um dos selecionados eu já estava em contato com a Rebellion mas enfim, não mandaram pra mim uma pena, mas como eu já disse eu pude ver várias gameplays e vou trazer pra vocês aqui tudo que eu achei de interessante, o que tem de novo beleza? Vamos que vamos ah, e antes que eu me esqueça, claro, se você é do PS4 e ainda não garantiu o seu Sniper Elite 5, confere lá o site da Topo Games, porque os caras eles estão com preços excelentes. É sempre importante lembrar que o Sniper Elite 5 ele vai sair no Game Pass. Então, para quem tem aí Xbox ou para quem joga no PC, tem essa opção. Porém, PS4 não tem, né? Então fica aqui uma excelente opção aí para que você é do PS4. Corre lá na Topo Games e garante o seu. Usa o meu cupom de desconto William para você ganhar um desconto ainda maior, beleza? Vai lá. Então, senhores, eu já comentei aqui várias vezes nos últimos vídeos que esse novo Sniper Elite 5, ele vai focar muito na liberdade de gameplay. Então, você realmente vai poder jogar de inúmeras formas, abordar inúmeras possibilidades e tal. O fator replay desse jogo vai ser uma coisa insana, né? Pelo que eu já pude ver agora aqui. Outra coisa que vai tornar esse fator replay ainda mais interessante é o tamanho dos mapas que segundo os próprios desenvolvedores eles chegam a ser até duas vezes maior do que os mapas do Sniper Elite 4 que convenhamos já era bem grande né então vai se preparando aí para poder planejar bastante as suas ações e para poder explorar bastante também. Só para contextualizar aqui, essa gameplay que vocês estão vendo ao fundo aí, ela foi capturada durante a segunda missão do jogo. Essa missão foi aqui os produtores de conteúdo selecionados, mais ou menos uns 50 ali, puderam jogar por mais ou menos duas horas para poder ter o primeiro contato com o jogo, né? Nessa missão aqui, o objetivo é caçar o oficial da SS, o Abelard Moller, que é responsável por várias atrocidades aqui no local, enfim, a gente já sabe como é que funciona, né? Logo de cara aqui já dá para ver que a gente agora pode marcar os inimigos com armas, né? Ao contrário dos outros jogos que a gente tinha que acionar sempre os binóculos para poder fazer isso. Eu achei interessante também esse abate furtivo aqui, estilo Assassin's Creed, inclusive tem até um contorno branco bem feio aqui que tá bem Assassin's Creed, aliás, essa cena toda aqui tá bem estilo Assassin's Creed. É importante mencionar, inclusive, que agora no Sniper Elite 5 a gente tem a opção de fazer abates não letais, beleza? Como esse aqui que vocês acabaram de ver, só que aí fica aquela coisa, né? Esses inimigos que são só desmaiados, eles podem ser acordados por outros NPCs depois como em Metal Gear, né? Os que permanecerem abatidos até o final da missão vai gerar uma pontuação bônus, né? Um XP extra. Aqui a gente tem a nova roda de ações totalmente redesenhada e tal e dá pra perceber que foi removido, por exemplo, a armadilha com mina. Depois, olhando lá na bancada de aprimoramentos, dá pra ver que ela não aparece na área de itens. É uma pena, porque era um bom recurso tático, né? E ser removido assim é estranho, né? Outra coisa que eu pude perceber é que não vamos ter mais aquelas pedras infinitas que a gente tinha nos outros jogos, isso era uma coisa que boa parte da comunidade reclamava bastante porque era um recurso meio apelativo ficar mandando pedra para todos os lados ali a todo momento Para poder ficar remanejando os soldados né, para onde a gente queria que eles fossem e tudo mais No lugar disso agora a gente vai ter algumas garrafas Essas garrafas elas são limitadas como vocês podem ver aqui só tem quatro aqui na roda de ações Mas aí a gente vai encontrando outras garrafas no mapa né, conforme vai explorando para poder ir reabastecendo Mas com certeza muito melhor do que aquelas pedras infinitas uma outra coisa que eu pude perceber aqui é que agora não é mais possível correr agachado, sabe? Quando você agachava, ia bem mais rápido ali e tal. Não tem mais isso. Isso com certeza vai deixar o jogo bem mais cadenciado, bem mais tático. Eu prefiro assim mesmo, certo? Mas eu tenho certeza que muita gente vai reclamar disso o dano e a precisão das SMGs, na minha opinião, parece que eles foram redefinidos. Nos outros jogos, a impressão que dá é que elas são armas de airsoft, assim, sabe? O dano é muito ruim, a precisão é muito ruim também, mas aqui elas parecem ser bem mais efetivas. Eu acho que a gente vai poder utilizar bem mais, até porque esse jogo, ele parece ter também, não só o foco no stealth, mas parece que o combate foi mais bem trabalhado também, então a gente vai ter que entrar, em combate curto não só de distância né mas em combate curto também mais vezes vamos ver tem uns caixotes aqui nas missões que a gente só pode abrir com os pés de cabra olha só é isso aqui, tem umas portas também que a gente só consegue abrir com os alicates então tem essas questões aí de novos itens no caso das caixas a gente pode esconder até dois corpos, como no Hitman, né? quem lembra? Aliás, a gente tem várias coisas aqui que foram nitidamente inspiradas no Hitman. eu acho muito bom porque o Hitman é uma excelente franquia de Stealth, tem mecânicas muito bem desenvolvidas como inclusive essa mecânica aqui de interagir com o Gramo o fone para poder disfarçar os disparos em ambientes fechados. Como vocês sabem, os supressores eles reduzem ali o ruído das armas, mas ainda assim daria para escutar no caso de estar num ambiente fechado, né? E aí essa mecânica de gerar um ruído dentro dos cômodos é muito interessante porque fica uma coisa mais imersiva, né? Isso aqui, que vocês estão vendo especificamente, responde a minha dúvida naquele outro vídeo que eu fiz lá sobre a gameplay vazada, lembra? Agora a gente vai poder pegar armas temporárias, aleatoriamente no mapa, assim, né? Como essa pistola silenciada que ele encontrou aqui na mesa. Naquela outra gameplay, o player tava usando uma M1911 silenciada também. E eu fiquei sem saber se tinham substituído a clássica, o L rod né? Por ela. Que a gente sempre usa no início... Mas aí tá a resposta, né? A gente vai começar com a Wellrod normalmente, porém a gente vai poder encontrar armas específicas nos mapas ali. Só que essas armas elas serão temporárias, né? Elas não vão para o nosso inventário. A gente não vai poder selecionar elas a hora que bem entender. A gente pode usar enquanto estiver com elas. A partir do momento que acabou a missão ou que você morrer, por exemplo, você perde elas e volta para as armas que você selecionou no início da missão. Aqui a gente pode ver que vai existir agora uma espécie de instinto ali, como no Hitman também. Já tinha falado de coisas inspiradas no Hitman ali. Tá aí mais uma coisa. Quando a gente apertar aqui algum botão específico, não sei qual... Mas a gente apertando aqui algum botão, os inimigos na área vão ficar em destaque. Sinceramente, eu achei isso horrível. Tira boa parte da imersão do jogo. Eu espero que nas dificuldades maiores esse recurso ele seja desabilitado automaticamente. Na verdade, eu tenho quase certeza que isso deve acontecer. Mas de qualquer forma, nem precisava estar aqui, né? A X-Ray que o Can que é, enfim, acho que é o, o principal recurso, né, o recurso mais característico do Sniper Elite. Ele agora tá mais detalhado, com mais partículas, mas me pareceu também um pouco mais confuso, porque agora são muitos elementos pra poder visualizar, sabe? Eu não sei se foi só uma impressão minha e tal, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. E logo aqui na sequência dá pra ver que as águias de pedra, elas estão de volta aí, ó, bem maneiro. Olha que interessante isso aqui, agora os danos causados pelos inimigos, eles causam sangramento, né? E a vida ela vai sendo drenada, como vocês podem ver aqui. Esse tipo de recurso é maravilhoso, né? É uma mecânica que já existia no primeiro jogo e que agora tá de volta, olha aí, excelente. Nem devia ter saído, na verdade, né? A cobertura agora ela é dinâmica, igual a cobertura dos Ghost Recon, né, tanto do Wildlands como no Breakpoint. Eu sempre defendi muito esse estilo de cobertura porque libera um botão, né, para quem joga nos consoles principalmente, você fica com um botão livre, não fica um botão dedicado para cobertura. E uma outra coisa aqui é que o personagem ele não sai mais totalmente da cobertura quando ele vai atirar são excelentes recursos aí que não são novos importante que se diga mas que foram bem atualizados aí para essa nova versão do game a gente vai ter dois tipos de recarga também agora a recarga comum como a recarga que a gente já conhece é normal e a gente vai ter a recarga rápida também que é aquela recarga que o personagem joga o magazine fora com o restante da munição então se você precisar de uma recarga um pouco mais rápida saiba que você vai perder munição aí no processo e por falar em munição, vamos falar um pouco aqui também sobre as armas, porque esse é um dos maiores focos desse jogo, vocês sabem, né? São muitas as novidades a respeito. Vamos ver aqui. Eu já tinha comentado que cada mapa vão ter três bancadas de aprimoramento e cada uma delas vai ser referente a um tipo de arma, uma para as SMGs, uma para os fuzis de precisão e outra para as pistolas. Então se você quiser upar especificamente um tipo de arma, você vai ter que procurar aquele tipo de bancada específica, beleza? Pelo que eu pude ver, a gente vai ter acesso, pelo menos inicialmente, a 18 armas, sendo 6 fuzis de precisão, 6 SMGs e 6 pistolas, beleza? Claro que a gente vai ter outras armas disponíveis aí via DLC e tal, inclusive já até divulgaram algumas, enfim... A quantidade de personalização também está bem completa, a gente vai poder personalizar muita coisa, praticamente tudo, né? Desde as miras, as coronhas, o grip, a boca, enfim, realmente muita coisa. Como vocês puderam ver, realmente são muitas as novidades, tem muita coisa mesmo. Eu falei por alto aqui sobre cada uma delas. Lógico que tem muito mais e eu vou passando com o passar do tempo para vocês aí. Mas comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, principalmente dessas novas gameplays. Eu gostei bastante. Sigam-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite. A gente está cobrindo absolutamente tudo aqui, ok?